Olá meninas, um, é assim, uh, eu decidi gravar mais um vídeo para vocês, uh, é um, um rosa uh, com um delineado forte, como vocês podem ver, eu estou a adorar, eu já preparei o olho, agora vou preparar o outro, então vamos lá começar que é para o vídeo não ficar muito comprido, um, eu vou começar a aplicar o primer, Este primer aqui é da Essence, como vocês podem ver, aplicar o primer na pálpebra móvel toda, assim, eu adorei o batom, é um roxo muito lindo <risos> e fica, eu acho que fica bem com esta maquilhagem. Agora eu vou pegar aqui numa fita cola, ah, eu vou por aqui, abaixo do meu olho Esta fita cola aqui De princesas E <risos> também sou uma princesa, afinal Bem, agora eu vou começar Vou começar a aplicar aqui um, Uma sombra muito linda Desta paleta aqui Esta paleta aqui da Da Merlinis Acho que é isso Merlinis, sei lá Esta paleta aqui eu vou começar a aplicar este, este rosa aqui Que é muito lindo Vou começar a aplicar em toda a pálpebra móvel E desculpem lá este barulho <risos> Se aparecer no vídeo Não a liguem Bem, eu já apliquei o rosa. Eu agora vou pegar aqui numa... Num pincel de replicar acima. E vou pegar aqui numa das minhas paletas favoritas. Que é da... A, é da a paleta de 120 cores. Eu vou pegar aqui no rosa. Muito bonito. Eu tiro o excesso. Como é uma sombra que... Um, suja muito. Eu vou tirar o excesso. E vou aplicar na pálpebra. Depois vou pegar outra sombra também rosa e vou pôr por cima daquela. E também aproveito já esfumar. Agora eu vou pegar num outro rosa com este lado aqui do pincel. Vou pegar num rosa muito bonito e eu vou aplicar por cima também. Fica assim, agora eu vou pegar aqui neste pincel e vou pegar aqui num rosa muito bonito e eu vou tirar o excesso, como já disse no princípio, que eu gosto sempre de tirar o excesso para não ficar muito carregado e vou aproveitar e esfumar. Agora eu vou pegar um pincel. Vou pegar neste pincel aqui e vou esfumar a fazer aquele movimento do vai e vai, que é para a nossa maquiagem ficar bonita, esfumar mesmo, temos de ter paciência. Mesmo que, que, que fora para esfumar umas 5 vezes, 6 fazem vocês querem uma, uma, um, um olho lindo, esfumam bem e sai é perfeito. Bem, eu vou continuar a esfumar mais um bocado, agora eu vou pegar aqui num pincel, este pincel aqui que eu já mostrei, eu vou pegar aqui no na sombra, e vou aplicar aqui na minha linha d'água, como vocês podem ver. Bem, agora eu vou tirar aqui a fita <risos> e vou pegar aqui num lápis, um lápis muito bonito. Deixa eu só pegar aqui antes neste disco de maclante, que é para limpar aqui esta parte que tá toda suja, que eu depois passo com, com o corretor. Agora eu vou pegar neste lápis aqui, é da Avon, ah, e vou fazer aqui o delineado. Eu já fiz aqui o delineado e vou passar aqui também fica assim vou só pegar aqui num, num um cotonete e vou tirar aqui um bocado do excesso fica assim ops as coisas estão a cair na minha mão não sei porque desculpa Acho que já está, ficou assim como vocês podem ver. Por isso é que eu disse no outro vídeo, acho que foi ontem, que é sempre bom termos cotonetes e dá muito jeito. Eu vou só pegar aqui no corretor e vou aplicar aqui. Quero que o vídeo fique muito, muito longo. Bem, agora eu vou pegar aqui na máscara. Não, na máscara não, desculpem. Vou pegar aqui no lápis preto e vou aplicar na minha linha d'água. Quero que ele fique igual. Se ficar todo desorientado é um pouco feio. E Agora eu vou pegar aqui na máscara, é uma máscara que eu estou adorar muito, que eu já nem sei onde é que eu acabei, estou só aqui a curar, Daqui aqui a máscara, desculpem, essa máscara é da Avon, vocês podem ver, eu vou aplicar o meu, minhas pestanas, Este maquilhagem é muito simples de fazer, por isso, fazem, vai ficar muito linda. E quando vocês têm vontade de fazer maquiagem, fazem mesmo, não ficam com vergonha, faz bem. E é muito bom. Agora eu vou aplicar outra máscara. Eu gosto sempre de aplicar duas máscaras, que é para as pestañas ficarem mesmo bem pesadas, porque eu adoro ficarem todas fortes. Eu adoro. Por isso é que eu aplico sempre duas máscaras. Nas minhas pestanas. Bem, já tá. agora eu vou só pegar aqui no pó no blush. No bronze. Também já tá. Só mais um pouquinho aqui, assim. para esfumar bem. E a maquiagem ficou assim. Muito linda mesmo. Eu estou adorada. A maquiagem está bonita. Olha vale a pena fazer, né? Esqueci de me iluminar aqui abaixo das minhas sobrancelhas e já está eu estou a usar este batom aqui é da Von vocês conhecem muito bem deixa eu saber se isso foca que esta esta câmera às vezes não foca eu não sei porquê que às vezes fico com raiva este é o batom é um roxo muito lindo Ele, sim, ele é assim, é da bom. E é isso, esta é a maquiagem, eu adorei, eu ainda nunca tinha feito uma maquiagem rosa, um, e eu estou a adorar, a maquiagem é muito bonita, até mesmo dá para sair à noite, à dia, a uma festa, um almoço, e eu estou a adorar, a maquiagem fica muito bem, ela é assim. Como vocês podem ver, eu estou é muita é muito bonita, então é assim, espero que vocês gostem do vídeo, eu vou já carregá-lo, é vou já publicar, esperar só uns, uns, uns, uns minutinhos e depois dizem qualquer coisa, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, visitem o blog, o facebook, o youtube e vai ser muito bom. E muitos beijinhos para vocês e uma boa continuação de terça-feira. Tchau!